Assim como o néctar em um favo de mel, se a educação não for pura em sua essência, certamente se tornará profana, sem a deturpação ideológica, porém respeitando toda a lógica pedagógica do paradigma, dirimindo desta forma todo tipo de cisma. Trazendo na essência a filosofia de reverberar a idoneidade, sedimentada na verdade, polarizando a dignidade. A educação é a base sedimentar para o fortalecimento de uma sociedade, é o paradigma elementar e imprescindível para que se construa uma nação idônea. Inquestionável e insubstituível, a educação deve ser referendada como única condição para o estabelecimento de propósitos e princípios proativos. Qualquer outro tipo de ideologia ou filosofia comportamental deveria sucumbir -se aos princípios basilares desta mesma educação. Qualquer organização, instituição deveria respeitar e reconhecer a inexpugnabilidade dos preceitos que, a mesma preconiza, e aqueles que a preconizam devem, acima de tudo, serem de fidedignos à mesma, para que aqueles que dela nutriram, se estabeleceram, sucumbam-se à sua hegemonia. Enfim, a educação nada mais é do que o paradigma.